Estamos começando, nesse momento, mais uma série agora sobre álgebra linear, mais especificamente sobre matrizes. Ah, eu estou testando um formato um pouco diferente. Tenho postado algum conteúdo lá no Instagram. Se você não me segue, acompanha lá, matematica.pop e acompanhe todas as historinhas que eu vou postando sobre um determinado assunto. Esse sobre matrizes... E eu vou agora nos vídeos comentar essas postagens, tratando alguns pormenores, tá? Trazendo exemplos para você poder entender um pouquinho melhor essas postagens, tá bom? Eu sou o professor Rodrigo e este é o Matemática Pop. Olá, então, estamos aqui. Eu tô... vou começar, eu vou passar cada uma das das historinhas as histórias em quadrinhos que eu postei lá e, e a gente vai tentar eu vou tentar trazer alguns exemplos e comentar sobre isso que eu estava postando lá tá então como o, o primeiro quadrinho fala a gente vai falar sobre matrizes tá bom então vamos começar do princípio o que que é uma matriz então é uma tabela composta por elementos distribuídos em m linhas e n colunas esse m por n, então vai ser a ordem da matriz. Isso é muito utilizado para a gente e é isso que vai determinar a dimensão dela, o tamanho, quantas linhas e quantas colunas. Essa, esse pensamento geométrico, né, m por n, quando a gente quer saber a medida a área de um retângulo é o que a gente faz, né, medida das linhas vezes o número de colunas vai me dar então numa matriz o número total de elementos. Aqui vocês podem observar que... aqui de tá, enxergar minha caneta então cada uma daqui das colunas até a enésima coluna e aí depois as linhas até a enésima linha então a notação vai ser essa aqui tá? a gente costuma dar o nome de um de uma letra maiúscula para a matriz e na sequência aqui, m vezes n, não sei se está um pouco pequeno, m vezes n, o m por n é o tamanho da matriz. Se for 3 por 3, então, 3 linhas, 3 colunas, 4 por 3, 4 linhas e 3 uh, colunas, certo? Uh, então, a gente costuma representar os elementos genéricos de uma matriz aqui pela letra A, ou os elementos A e J, ou seja, onde I indica a linha e J a coluna. Essa combinação desses dois números me dão uma localização exata de cada elemento numa uma matriz. Ou seja, se eu estou me referindo ao elemento A22, eu estou me referindo ao elemento da linha 2, coluna 2, ao elemento a13, um, então é o elemento da primeira linha e da terceira coluna, e assim por diante, ok? Deixa eu só apagar isso. Uh, outras, outros conceitos importantes, diagonal principal. Então, diagonal principal, aqui na definição, no conceito eu coloco que é formado pelos elementos em que I é igual a J, ou seja, o a 1 A22, A33, e assim por diante, vamos compor a diagonal principal. Mas, e aí, a diagonal secundária é aqueles em que o I mais J é igual a N mais 1 Como assim? Então, veja aqui uh, se, a, se a matriz ela tem o N dela, ou seja, ela tem 5 linhas Então, todos aqueles que se eu somar, o I mais o J der 6 E assim por diante Eu prefiro pensar de forma geométrica Eu acho que é uma maneira mais interessante pensar de forma geométrica em primeiro lugar, a diagonal de um, de um quadrado, de um retângulo, são aquelas... Essa ligação entre os vértices opostos do retângulo, ok? Então, aqui os vértices opostos. Então, nós, como que eu, eu vou diferenciar a diagonal principal da secundária? A principal é aquela diagonal que parte uh, do primeiro elemento, do elemento A11, então essa diagonal vai ser a principal e a outra que sobrou é a secundária então, para a gente poder localizar de forma mais simples, dá para pensar assim de forma geométrica, certo? aqui tá? então, essa primeira etapa passamos, tá? eu vou trabalhar mais uma etapa dessas historinhas, então começa a segunda etapa nós vamos uh, conhecer alguns tipos, certo? De matrizes. Vamos lá. É super tranquilo. Muitos dos nomes são intuitivos, tá? Ou seja, a matriz linha é aquela matriz composta apenas por uma linha. A matriz coluna, então, vai ser aquela composta por uma única coluna. Então todas as matrizes do, do tipo 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5 são matrizes linhas. A matriz coluna é toda aquela formada por... Aqui está 3 por 1, 3, 4 por 1, 5 por 1 e assim por diante. Tá? A quadrada naturalmente, geometricamente, ela tem as mesmas dimensões. 3 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas. E veja que, repare que na ordem não está escrito 3 por 3. É natural se escrever uma matriz quadrada de ordem 3 é o suficiente faz todo sentido não então vamos para os próximos exemplos tá. a matriz diagonal é aquela em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos tá então ela tem apenas como elementos não nulos apenas a diagonal principal uh... Existem, veja que eu estou trazendo alguns exemplos de matriz Mas tem outros tipos ainda A gente ainda pode trazer as matrizes triangular Triangular superior ou triangular inferior Que aí são aquelas que vão ser nulos somente a parte de cima Ou somente a parte de baixo da diagonal uh, E aqui algumas matrizes bem importantes tá? A matriz nula Naturalmente que todos os seus elementos são nulos Então se um não for Igual a zero, ela não é uma matriz nula Então todos os elementos dela são nulos E essa outra aqui que a gente vai voltar a falar um pouco dela Que é a matriz identidade Ela nada mais é do que uma matriz diagonal Cujos elementos da diagonal principal são todos 1 Então quando eu disser assim Ela normalmente é representada por essa letra I tá? A matriz I3 Significa que é uma matriz identidade de ordem 3 I4, matriz identidade de ordem 4 e dois uma matriz de identidade de ordem 2 ela uh, porque ela é tão importante a gente vai ver na sequência na próxima aula que ela vem a ser um elemento neutro multiplicativo da, nas matrizes tá? e ela vai servir para outra e vai ter outras funções ainda certo então uh, eu vou ficando por aqui e aí na próxima aula eu dou mais sequência e a gente vai falar sobre operações com matrizes, tá? a gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo, uh, então se não está acompanhando, se inscreve no canal, uh, pode me seguir lá no Insta para ficar por dentro de todas essas historinhas e até mais!